Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre quem é Jesus na perspectiva das quatro cores que aparecem nas vestimentas do sacerdote do tabernáculo em Êxodo, olha... A profundidade que estamos indo hoje. Esse vídeo ele anda junto com um vídeo que eu já publiquei que fala sobre as figuras do trono de Apocalipse e quem é Jesus. E aí quando você assiste os dois você vai entender de forma mais completa qual é a obra dele e como ele vem sendo colocado desde os primeiros livros até o último. Então vamos lá. Lá em Êxodo 28, versículo 4, 5 está falando sobre as vestes sacerdotais. E aí diz assim essas, pois, são as vestes que farão: peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão, porém, vestes santas, arão, teu irmão, seus filhos, para me administrarem o um ofício sacerdotal. Então, o que está que falando? Está falando quais são a, a roupa do sacerdote. O sacerdote era aquele que era a representação de Deus no tabernáculo. Então, quando as pessoas queriam falar com Deus ou pedir perdão aos pecados, para Deus, ou entregar a, a, o que já era né, de costume, que Deus tinha mandado, o seu sacrifício, tudo isso quem fazia era o sacerdote, o sumo sacerdote era a figura que ligava o homem a Deus, guarda essa informação, e aí vai fala assim, no versículo 5, êxodo 28, 5, e tomaram o ouro, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, na versão mais atualizada, a NTLH, esse versículo fica assim, ó. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura, vermelha, fios de ouro e linho fino. Nesse caso, a gente entendeu que tem quatro cores principais aqui que são colocadas como lã junto do ouro, que é o que trazia essa questão de ter valor. Então, primeira coisa, era algo nobre, valorizado, com ouro, com muito valor. Era a veste daquele que fazia a ligação entre as pessoas e Deus que era o sacerdote, e tinha quatro cores. Essas quatro cores são vermelho, azul, roxo ou púrpura e branco. E aí, eu quero fazer uma relação com você, para que você possa entender que essas quatro cores apontam exatamente para o sumo sacerdote que viria depois para pagar os pecados de todos e conversar com todos, que é Jesus. Jesus ele veio para ser o sacerdote dos sacerdotes. Quando ele se dá naquela cruz, o véu que rasga, que o véu que separava os, aonde o sacerdote entrava do resto da humanidade, ele é rasgado. Então nós podemos entrar, podemos ter contato. Ele é o sacerdote que nos deixa ter contato. Então esse sacerdote, Jesus Cristo, aquele que nos fez ter contato, as pessoas com Deus, agora todos por meio da oração no nome dele, é representado através dessas quatro cores. Por quê? A primeira cor que aparece é o azul. O azul, ele é representativo, tanto na palavra do Senhor, quanto em todas as coisas, como a cor do céu. O evangelho de Lucas... Perdão. O evangelho de João traz Jesus como aquele que veio do céu, o filho de Deus, o filho amado do pai, aquele que é Deus. Lá no outro vídeo eu falo que o evangelho de Lucas traz Jesus como águia, como aquele que tem a genealogia do Senhor. Então agora nós entendemos que a cor azul é a representação de Jesus como céu, filho do céu, Deus, herdeiro do céu, aquele que é a águia, aquele que veio... Da onde é azul mesmo. Depois nós temos o vermelho. O vermelho é a representação do sangue. O sangue não só que foi derramado na cruz pelo Senhor Jesus, mas o sangue que também corria pelas veias dele como servo. Jesus no Evangelho de Marcos é representado como o touro, o servo, aquele que puxa o arado, aquele que faz a força, aquele que tem que trabalhar para que haja o sustento. Jesus é o servo no Evangelho de Marcos, sem genealogia, porque servo não tem genealogia, e também é o vermelho, porque ele quer mostrar que o sangue que é derramado, não só na cruz como servo, como cordeiro, mas também como homem que corre nas veias dele agora que ele deixa de ser um ser celestial e passa a habitar essa terra mostra um Jesus que derramou o sangue pelo pecado, que teve sangue nas veias e que é, se fez servo, se fez o touro da figura de Apocalipse então o vermelho traz a imagem de Jesus como servo também Daí nós temos o branco. O branco, ele já vai representar o evangelho de Lucas, que, aparece, que mostra ele como homem sim, mas como o homem que não teve pecado, o homem purificado, o homem sem nenhuma mácula, o cordeiro perfeito. O evangelho de Lucas traz Jesus como homem, o filho de Adão, a figura do homem do, do trono de Apocalipse. Mas agora com o branco, isso se aumenta, porque está mostrando, é homem, mas é um homem que não pecou. Ah, quando você aprende lá na aula de artes a misturar as cores, você vai ver que o branco é quando você não mistura com nada Mas na, em termos de luz, de espectro de luz, o branco é a mistura de todas as cores E eu acho isso muito maravilhoso, porque Cristo ele fez tudo por todos, mas sem ser de forma nenhuma maculado, misturado Ele era santificado, separado, mas estava aqui e foi sujeito a tudo que nós fomos sujeitos e aí nós temos a púrpura, que é o roxo. A púrpura, o roxo, ele vai apontar para o evangelho de Mateus, que apresenta Jesus como rei, que também apresenta como leão, com genealogia do filho de Davi. A púrpura era a cor da realeza. Naquela época, e até hoje, mas principalmente naquela época, na época em que foi escrita a Bíblia, o roxo, só os reis, realeza, nobreza usava. Era a cor do manto do rei, era o púrpura, era o roxo, porque era uma tinta mais cara, um tecido mais nobre, mais difícil de se conseguir. Então, quando você tem o roxo ali também na roupa do sumo sacerdote, você está mostrando que existe algo de realeza, de nobreza, de ser filho do rei, que também aponta para a identidade de Jesus, aquele que é o grande rei, o rei dos reis, o filho do rei maior. Então nós temos aí as quatro cores, vermelho, branco, azul e roxo, e as quatro representam Jesus, como o homem que não pecou, como aquele que veio do céu, como servo que derramou o sangue e também como rei e realeza. Mas agora eu quero te convidar a entender mais profundamente. O vermelho, ele também fala sobre nós, nós humanos. O primeiro homem que veio na Terra, chamado Adão, que tinha sangue corria pelas veias, ele é chamado Adam. Adam significa vermelho, justamente fazendo alusão ao sangue que corre pelas veias. Então, Adão, e nós somos filhos de Adão, né, que estamos aqui na genealogia humana e nascemos na Terra, nós somos cor vermelha. Nós nascemos com sangue, eu amo vermelho, todo mundo que me conhece sabe, então eu acho isso maravilhoso. Só que o legal mesmo é que nós nascemos vermelhos, mas quando nós começamos a crer em Jesus, nós tomamos posse da herança do Senhor. Nós entendemos que tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz também é para nós agora. Nós somos filhos adotados do Senhor. Então nós ganhamos essa identidade azul. Nós começamos a, a, a sair da humanidade do sangue, do pecado, e começamos a ir para a santidade daqueles que receberam. Tudo que foi derramado no nome de Cristo. E agora nós nos misturamos até virar o púrpura, até virar o roxo. Até sermos nobres e feitos filhos do rei também. Nós temos nobreza em nós, porque nós somos filhos do rei. No, quando Jesus voltar e nós formos é, colocados em corpo de glória, nós vamos reinar com ele. Nós seremos realeza nessa terra. Sim, isso é a promessa do Senhor. E Jesus foi o caminho contrário. Ele era azul, ele era céu, ele era Deus, ele era corpo glorificado. Ele era o azul e veio se fazer vermelho, veio se fazer sangue, veio se fazer gente. para poder também ter autoridade nessa mistura e abrir sim as portas do púrpura para nós. Abrir sim essa, essa possibilidade de termos o roxo na nossa vida. Ele se fazendo rei entre os homens e entre os seres celestes. E se fazendo... É, autoridade, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, ele abre as portas da realeza, porque agora ele toma a chave do pecado e da morte, ele é o digno de abrir todos os selos de apocalipse, ele é feito rei, coroado senhor da paz, e aí é em nome dele que nós também tomamos posse dessa paz. Entendendo isso, a gente não pode ser enganado nunca mais. Nós não somos escravos do sangue vermelho, do pecado. Nós não somos escravos de nenhum tipo de julgamento, muito menos do diabo e de seus demônios. Nós somos feitos filhos amados de Deus. Nós mudamos a nossa cor. Nós servimos aquele que assume é sumo sacerdote autoridade. E o véu já foi rasgado para nós, através da vida de Jesus. Aquele que é as quatro figuras do trono de Apocalipse. Também as quatro cores da roupa do sacerdote que servia no tabernáculo nós somos também feitos filhos amados do Senhor existe realeza em nós então não se contente com coisas medíocres, pobres, não que você tenha que ser rico por causa disso mas porque você merece o melhor você tem um pai que te ama e é dom de todas as coisas, nunca se esqueça disso amém? espero que esteja te abençoado como me abençoou e que o Senhor te favoreça